fala galera é, iniciamos hoje mais um diário de trading tá hoje nós vamos falar sobre em específico a operação que eu fiz no dia 5 de fevereiro tá agora é, quem está acompanhando o diário de trade vai entender um pouco a lógica quem está acompanhando o grupo vai entender melhor ainda né que normalmente após o final do dia eu tento é, passar as informações qual foi a minha visão né ultimamente eu estou passando também lá no grupo do WhatsApp é um pdf onde eu faço alguns rascunhos, né? onde eu coloco ali tanto os pontos técnicos e fundamentalistas para que eu possa tomar decisão no início do dia. tá? É, esses pontos eu normalmente faço no dia anterior ou é, no pré market mesmo assim, bem antes de iniciar o mercado ali por volta das 8 horas, sete horas já estou fazendo. É, enfim, primeiro em específico, é, hoje nós pegamos um trade aqui que nós compramos, vendemos aqui nos 417. Tá? Foi um ótimo trade. Né? Nós pegamos 36 pontos. Tá? É, o alvo desse trade era 150 pontos. Tá? Hoje foi payroll, tá, galera. Então, em específico, eu imaginei que o resultado não fosse tão assim perfeito. Né? Então eu tomei uma decisão com base nisso. Tá? Lembrando que não foi tentando adivinhar em específico, eu tinha tomado uma posição. É, cometi um erro hoje porque comentei eu, hoje a minha tomada de decisão era para ser por volta dos 4, 46 e 46, né? 54 e 46, né, porque aí era um ponto de volatilidade que eu queria vender, né, ou nessas regiões aqui que fica em torno dos é, 09 até mais ou menos aqui embaixo, né, que claramente gente, isso aqui é uma região de resistência, né, vocês estão vendo aqui, né? não tem muito segredo, né então como eu encaro como aqui uma região de força né e por incrível que pareça o preço abriu muito longe dessa estrutura de volatilidade eu acreditava que o preço ia retornar para essa estrutura então teoricamente era nesse ponto que eu queria pegar um, uma venda né e era só isso eu não tinha pontos de compra hoje em específico eu ia fazer uma venda tá é, eu tinha até falado no dia anterior é referente a isso eu vou mostrar aqui para vocês é, o materialzinho que eu postei né lá no, no grupo do WhatsApp tá é, aqui gente é tipo um rascunho básico que eu faço tá eu coloco tanto tanto estudo é, técnico o que eu vou fazer com a minha visão com base em análise gráfica quanto estudo fundamentalista né que aí já utiliza algumas notícias né e já coloco no final daí ó o que o que eu fazer aqui mano é o que eu vou fazer no dia pode ter certeza eu já coloco no final ali o que eu vou executar adianta ah, porque você faz isso gente um ponto importante que me faz tomar esse tipo de decisões é que no decorrer do dia é, eu não sei se acontece com vocês mas comigo é constantemente eu acabo que tomando outra outro da decisão do nada eu tô tipo eu tô com um plano certo e chega na metade do dia eu acabo mudando de plano então, para que isso não acontecesse, eu comecei a fazer diários né, de trading, né, é, colocar ali o um PDF, então também tá a tomada de decisão, meu ponto é, de análise, e isso tem me ajudado muito. Tá? E esses dias eu tenho postado lá no WhatsApp, porque não só quero incentivar vocês a fazerem isso, mas para que vocês entendam a importância também. tá Então, é uma pequena introdução ali, eu fiz um estudo técnico, né, ali traçando, suporte e resistência, aquela coisa, aquela parte mais básica do básico, Tá? E depois eu faço um estudo fundamentalista, onde eu pego notícias importantes, coisas que são relevantes, principalmente coisas que falam sobre o, é, esse vírus né, que está devastando aí, né, o nosso mundo. Não vou falar o nome dele para não tomar é, punição aí do YouTube. É, falo também sobre situação, alguma informação atual aqui no Brasil, algum, alguma notícia importante aqui no Brasil sobre os mercados né, lá fora e o que eles podem influenciar. Uma parte bem básica, normalmente eu consigo pegar de outras fontes, inclusive no final do PDF eu sempre deixo as fontes, que eu consigo pegar essas informações, São informações básicas, mas que eu tenho uma forma de interpretar, ou seja, talvez você veja esse vídeo e você interprete de outra forma a notícia, e não há nada de errado nisso, tá, quem me vê operando sabe que eu tenho uma taxa de acerto aí por volta de 52 a 56% de acerto, isso pra mim já é o suficiente para tomar uma decisão, tá. É, hoje, no estudo técnico em específico, eu deixei até uma imagem aqui, né? Que foi aqui o trading de 5 de fevereiro, né? Onde nós tínhamos aqui é, claramente um ponto, dois pontos de resistência, que era um ponto em que ia estar tendo uma grande atuação dos vendedores, tá? Então foi por volta dos R$ 5,42, né? E os R$ 5,49,48 era ponto de, de venda. Hoje eu cometi um erro, tá? Eu imaginei que o gap hoje ele seria acima do fechamento do dia anterior, só que ele ocorreu abaixo e como eu tava com a decisão de tomar uma venda, né, eu queria vender pelo menos acima dos 53,80, 53,85, Para mim gera uma região de força, só que eu sou do tipo de pessoa que gosta de operar as extremidades, né, para que eu possa ter um stop mais curto e etc. Só que como eu tomei uma decisão um pouco errada, eu tive que botar um stop mais longo, né, então eu coloquei um stop de 50 pontos no dólar, tá? e um alvo três vezes maior que no caso seria 150 pontos de gain, tá? Normalmente eu coloco sim os 50 pontos de stop, tá gente? Isso aí já é um stop normal diário e, e os 150 de gain. Só que assim dificilmente eu tomo um calor nesses 50 pontos, tá gente? É, o máximo que eu tomo de calor nesses 50 pontos é entre 20 a sei lá a 20 a 50 Vai até 25 pontos de calor depois vai lá no meu gain. Só que, em específico, gente, como eu tomei muito cedo uma decisão de venda, de venda, eu tomei logo aqui na abertura, o mercado subiu. Lembra que aqui eu deixei bem claro, né? Pra quem não sabe, eu já tô acompanhando todo esse movimento, estou tô operando vela a vela, né? Então, vela a vela, lembrando que esse time aqui é um time diário, tá, gente? Então, todos os dias eu tô tomando a decisão. Então, então, em específico, eu já tinha conversado que o mercado poderia corrigir, né? E a, corrigir, e a correção seria pelo menos 50% desse movimento. Se você pegar aqui esse movimento aqui, então o mercado poderia corrigir aqui. E foi específico, né? Ele fez ali é, uma correção na linha de tendência, né? E depois ele partiu lá pra cima. E eu deixei bem claro, gente, se ele ganhar esse 50% aqui, ele tende a buscar topos. Né, topos mais próximos e de ontem para hoje ele não ganhou ainda esse movimento está né, todos os dias fechando abaixo principalmente hoje né, que teve a notícia lá referente ao Payroll e para mim os dados que saíram não foram dados positivos então quando saíram os dados ali eu já estava vendido e só deixei rolar até o final do dia a operação chegou a ficar com 70, foi 73 pontos de gain né, e, mas eu não fechei, né, eu tinha um alvo ali em específico eu queria pelo menos 2 para 1 ou 3 para 1 mas mas eu deixei rolar e acabei saindo com 36 pontos pouco né pouco né mas eu falo pouco assim não no sentido de ser poucos pontos é muitos pontos para a maioria mas assim para minha realidade para o meu tipo de operação é pouco ponto tá e isso ocasionou principalmente pelo meu erro técnico né que eu tive um erro técnico de execução ou seja era para me executar de uma forma eu executei do outra eu falei até no grupo que tem uma frase que eu sempre falo que é o seguinte o problema do tolo é ele acertar por quê porque, normalmente, quando o tolo ele acerta, ele acerta com base em sorte, né? Então, ele acha que ele tá certo, só que, na verdade, ele teve apenas uma sorte. Então, isso pode ocasionar ele tomar novos erros, né? Então, eu enxerguei o meu erro, por mais que eu estivesse no game hoje, é, por mais que eu ganhei vamos dizer assim, grana, né? Não significa necessariamente que eu estaria fazendo a, a melhor operação possível, né? Como, por exemplo, nos outros dias que eu tomei a decisão corretamente, né? E mesmo nos dias de loss, eu fiquei super feliz, sabe? Tipo, porque eu tomei a decisão correta, tá? É... Vamos lá, e esse foi o day trade de hoje tá, em específico, né, fiz algumas, algumas informações aqui mais abaixo, né, é lá, possível nível de resistência no dólar, pressão vendedora, então ela era ali onde eu queria vender, tá. é, eu acho que esse PDF aqui, deixa eu verificar, hum, esse PDF não mostra a execução, tá, mas eu vou mostrar a execução aqui na, na tela do Profit para vocês. É, esse foi o fundamentalista, né, peguei mais ali uma visão referente ao Brasil, sobre as coisas que o Paulo Guedes tinha falado, referente ao auxílio emergencial, que ele queria um, criar um novo, entre aspas, né, é mais ou menos o resumo que ele quer criar mais ou menos um novo auxílio emergencial que não atenda aos, aos 64 milhões, mas pelo menos uns 30 milhões de pessoas, ou seja, como se eles fossem fazer um filtro é, de quem realmente deve receber esse auxílio emergencial e quem não deve, né? Então, como tá aí uma, uma possível é, prorrogação desse auxílio, então estava impactando um pouco de forma negativa ao mercado, só que como ele já deu um sinal que vai ser menos ainda continua é, impactando negativamente o mercado, né? é, porque o mercado ele, ele não aceita muito essa questão do auxílio emergencial, mas né, teoricamente ele está enxugando aí, né? então tem um ponto lá da fala dele que ele fala que é só dar uma caneta, não necessariamente ele falou isso, mas você deixa ele... Não, não vamos comentar assim a questão do, do Guedes, tá? Vamos, vamos comentar só o ponto técnico aqui, tá? Pronto, foi referente ao auxílio emergencial e etc na reunião, tá? Depois vocês pegam o PDF e vocês leem certinho para vocês ter, tirarem suas próprias conclusões, né? Porque se eu for dar uma opinião pessoal aqui, gente, então não, não vem ao caso, tá? E referente ao Covid, também peguei essa informação, eu gosto de saber como é que estão os dados, se os dados estão positivos ou negativos, se tem alguma vacina chegando no Brasil, eu gosto de saber os dados. Referente ao petróleo, tanto o petróleo quanto o minério de ferro dispararam, né, é, no, no caso no dia 5, então já sabia que mesmo com toda a briga que a, que a Vale está, né, é, eu sabia que poderia puxar Vale e poderia puxar Petro também. É, sobre as áreas as bolsas asiáticas, elas fecharam major, majoritariamente, vamos dizer assim, em alta na sexta-feira, né, e eu acredito que eles estavam precificando um pouco relacionado ao Peru, tá. É, na minha opinião já estava um pouco precificando. né? Tipo, por exemplo, hoje hoje o dólar ele abriu em um gap abaixo do fechamento anterior, então com um pequeno deságio, mas ele disparou. né? Então, é, eu me lembro que uns 5 minutos antes do, do perrou, pelo menos, acho que era às 10h25 da manhã, eu acho que o dólar ele já tinha subido, sei lá, da abertura para cima, ele tinha subido uns 40 pontos. Tá? Então assim, ele dá aquela sensação assim pra gente que ele ia continuar subindo, subindo, subindo, subindo, etc. Tá? Claro que depois até o final do dia as bolsas mudaram, né? cada uma foi para um lado diferente, mas naquele horário específico que eu tava fazendo análise, as bolsas asiáticas elas estavam em alta. Tá? Como vocês podem perceber aqui, outras, outros ativos também estavam tudo em alta, né enfim. É... Deixa eu ver aqui, pronto. E outra coisa importante né é que eu, eu deixei bem claro assim para mim, né eu gosto de botar essa informação porque eu gosto de deixar bem claro para mim o que eu vou fazer, tá? Então a busca hoje será por operações de venda, né? Então se abrir acima dos 54,10 entramos em um possível nível de venda, WDU. Então por que eu estou escrevendo aqui possível nível de venda? Porque é, quando eu envio lá no grupo, eu não quero que seja encarado como uma recomendação, tá eu não quero que ninguém leve em consideração como uma recomendação. Então, eu passo mais com um viés educativo e eu tento passar essas informações com delay. né? Ou seja, é, não dá para passar no mesmo momento que eu termino, porque possa ser que na abertura do mercado alguém queira tomar uma decisão com base na minha análise. E a minha análise ela é inteiramente pessoal. tá? Então, vocês não devem, em hipótese nenhuma... É tomar alguma atitude com base na minha análise. Vocês têm que aprender a fazer as de vocês próprios, tá? O objetivo do canal é fazer um diário de trader, né? E ajudar vocês a entender como um profissional trabalha. Claro que cada profissional tem sua forma de trabalhar, mas a minha é essa, tá? Lembrando que o diário de trader também a gente tem trabalhado com um contrato fixo, né? É um pouco complicadinho, gente, trabalhar com um contrato, porque é, é diferente, sabe? A forma de pensar e etc mas eu respeito isso muito e encaro isso como uma forma de incentivar vocês. Então, para mim, isso aí já é importante. Tá? E aqui são as fontes, o Investing, Latos e o André Machado, né, o Ogro. Né, e deixei um disclaimer aqui também é, no PDF. Tá? Se vocês derem uma olhada lá no, no Profit, né, apesar de eu ter tido uma ótima semana em relação ao dólar né, tem uma semana boazinha em relação ao dólar a gente pegou um trade, olha pra você ver o trade do ponto de, de, de venda pra cá, ó, é 68 pontos né, mas eu queria pelo menos 2 para 1 de alvo e acabei ficando com menos de 1 para 1, você ver, ganância foda, né. é foda por mais que eu tivesse um ganho no, no é, como é que eu posso explicar no day trade né, no, já no swing trade né, o mercado ele tende a fazer uma correção né foi aquele nível que eu já tinha conversado com vocês então o mercado ele fez uma correção aqui né no um nível dos 120 mil até o momento tá ganhando 120 mil pontos né não sei como é que vai ser no decorrer desses dias vamos ver como é que vai estar tá o cenário interno né você pode perceber que as bol a bolsa em, em si ela tá se descolando muito do cenário externo né por exemplo no dia 4 o S&P subiu muito enquanto aqui no Brasil as coisas estavam, é, apesar da subida, do, da pequena subida que teve, as coisas estavam meio assim, meio que meio que diferentes de lá de fora, né? O mercado estava diferente. Normalmente quando o S&P sobe, a bolsa brasileira também sobe. Só que dessa vez estava diferente, estava descolado, né? É, e eu gosto muito de observar isso. Pronto, enfim, referente a isso, é, há uns dias atrás eu estava com mais ou menos 6 mil pontos de gain, 4 mil, um negócio assim. 6 mil, quase 7 mil e eu falei né, eu falei na live, eu tava operando ao vivo com vocês e eu falei gente, é, eu sei que eu tô ganhando 7 mil pontos, etc, mas o mercado ele pode voltar tudo e fazer uma correção e foi o que aconteceu, só foi eu abrir a boca com o negócio, voltou tudo, então assim, eu devo ter perdido uns mil reais aí, mas não é uma perda que sai do meu patrimônio em si né, era uma perda que sai de uma operação que tava aberta, do lucro né. Então, ela pode andar contra mim, ok. Em um determinado momento, eu vou estar tá revirando a mão e operando na compra. Não sei qual vai ser o momento específico. Aí, tem muita gente que vai perguntar, adianta, por porque você não finalizou a operação com 7 mil pontos? Gente, é o meu alvo era entre 10 a 15 mil pontos. Tá? Então, não chegou no meu alvo. Então, não zerei, tá? Continuei posicionado, mesmo sabendo que o mercado poderia voltar. Lembrando que a gente não tem como adivinhar, tá? Se o mercado vai voltar. A gente fala assim de forma especulativa, né? Mas... Mas tudo bem, né tudo bem você estão entendendo a minha visão, tá? E de, detalhe, estou operando com um contrato, é diferente, gente, é muito diferente. Tipo, não tem essa parada de você, ah, vou proteger e botar no 0 a 0. Tipo, se você botar do 0 a 0, trabalhando com um contrato, isso influencia muito na sua performance. tá Se a gente pegar aqui do dia 12 do 1, né, que foi o dia que a gente começou o diário de trade e fixou com o um contrato, a gente vai perceber que a gente teve um declínio, é nós tivemos um declínio ali no, nos ganhos, né? Nós tivemos um declínio ali no ganho, ocasionado por conta do swing trade, tá? É, o swing trade ele começou a dar ruim, então, não, gente, não é dar ruim, tá, gente? É tipo, para mim é normal, sabe? Mas tipo, para muitas pessoas não vai ser, né? Para mim, só, só voltou o gain, tá? Beleza, voltou, sabe? Então assim, normal. Mas a gente vem é, tendo umas ótimas operações. Como eu já tenho falado para vocês, eu tenho um índice de acerto aí por volta de 52, 54%, tá? Olhando para uma perspectiva longa, tá? Ou seja, eu sempre olhando, por exemplo, é uma perspectiva tipo assim de seis meses, um ano de operação. Então minha média de acerto ela fica mais ou menos nisso. O meu payoff que fica assim um pouco mais favorável, né? A expectativa fica favorável então são esses aí que são os fatores que me fazem ter resultado, e não a taxa de acerto tá pessoal, porque tem muita gente que foca muito nessa parte de taxa de acerto né, e eu sempre tento bater na tecla gente, isso aí não é importante, tá, é, eu fiz algumas operações de swing trade, né, durante esses dias, peguei operações aqui, etc é, por exemplo, o Engie, essa operação aqui eu peguei, tá, lembrando que executou algumas operações assim, tipo, sem eu querer, tá gente eu tava dando uma olhada no profit, e eu li lá as posições, de repente tinha essa operação aqui é, no MBR 3F tipo com 38 é, ações só que vendidos sabe tipo e eu não, não me lembro ter feito nenhuma venda em nenhum momento assim pelo menos não nesse ativo e do nada entrou lá aí depois entrou aí eu peguei tipo tive, tive que comprar né tipo mas eu tipo tomei um prejuízozinho aqui não grande mas eu fiquei tipo pô velho mas eu não executei nada sabe então, o que é que deve ter ocorrido? Não tô dizendo que foi a plataforma, não tô dizendo que foi a corretora, tá, galera? Então, o que é que provavelmente deve ter ocorrido? Eu devo ter zerado a operação e deixado a ordem na tela, tá? Provavelmente. Sabe? Normalmente é isso que acontece, tá, gente? Eu, às vezes eu sou um pouco desajeitado nisso. Às vezes eu tô aqui, gente, eu olho todos os ativos e não vejo nada, velho. E acabo que no outro dia tendo uma operação, do nada, velho. Sabe? Porque, tipo, normalmente eu faço operações muito longas, sabe, gente? Tipo, eu inicio às 9 da manhã, vai finalizar às 6 da noite, às 5 da tarde. Então, assim, é... às vezes eu estou muito cansado, sabe? A mente está cansada, a minha mente está cansada, sabe? E às vezes eu acabo vacilando, tá? E aqui foi com um contrato, né? Imagina quando vacila com mais, né? Hum, então, vocês já devem sentir com é o esquema, tá? Atualmente eu estou no swing trade no índice ainda, vou continuar posicionado. Se eu tiver que virar a mão, eu vou virar a mão, tá? É, o dólar vou continuar fazendo day trade, tá? E eu comprei é, tae 11 né, para swing trade, né? TAE 11 para swing trade. Eu pretendo finalizar esse trade aqui por volta desses topos, né? Então eu quero buscar entre três entre 2 a 3%, né? E depois eu vou sair desse trade, tá? Gente, eu agradeço demais por terem essa consideração por mim e esperar eu fazer as análises. É, para vocês verem, né, é, como foi minha execução, etc, etc. Esse dia de treino para muitas pessoas está sendo positivo e eu fico feliz por isso, tá? Eu peço que você comente aqui embaixo, tá, o que é que você acha do meu canal, o que, é que você está achando do meu vídeo, o que eu devo melhorar para que eu possa acrescentar em você na sua vida e se você quer ver mais algum detalhe sobre o meu dia a dia operando, sabe? Algum, se vocês querem que eu anote algum tipo de informação. Ou se vocês têm alguma dúvida, alguma dúvida operacional e técnica, alguma dúvida de interpretação que eu tenho no mercado. Eu estou livre, livre mesmo para responder esses tipos de pergunta e tentar ajudar vocês no que eu puder. Certo? Agradeço a todos. Tenham um excelente final de semana e segunda tamo de volta. E só para dar um spoiler aqui, tá? Segunda-feira eu quero operar comprado, tá? Então, eu já estou determinando ali é, quais são os pontos que eu devo operar comprado. Então, provavelmente no domingo à noite, não, no domingo à noite eu não posso fazer isso, tá? mas provavelmente né, na segunda-feira de manhã eu já dei ali uma noção é, de qual vai ser minha visão do dia, tá lembrando que vocês não devem levar como recomendação de calça, tá? vocês têm que levar como recomendação tipo assim, é, poxa... É, Jonathan, ele tem essa visão de mercado, pô, ele interpretou essa notícia dessa forma, pô, ele tá tendo essa visão técnica dessa forma. Vocês têm que interpretar assim, sabe, gente? Não como um, algo para vocês executarem uma operação, mas sim como algo para vocês aprenderem, entendeu? É como se fosse... Eu sei que cada um tem um perfil diferente, mas às vezes é, é legal ver vocês... Poxa, estou é, acompanhando uma pessoa que trabalha de uma forma diferente, sabe? Eu particularmente, eu assisto alguns canais do YouTube, não necessariamente porque às vezes eu super gosto do canal, mas às vezes para entender a visão que aquele trader tem é, naquele determinado ativo. É, como vocês sabem, eu gosto tanto de trabalhar com day trade, com, como também com swing trade, eu acredito que para mim é muito confortável, sabe? Tem vezes que eu estou perdendo no day trade e o swing trade me empata, então acaba que no longo prazo é, se eu ficar nessa de perder de um lado e ganhar do outro eu sempre fico no zero a zero. e normalmente quando eu ganho dos dois lados eu ganho bem tá? e quando eu perco dos dois lados eu perco pouco, né? por causa do, da questão do meu risco retorno é sempre mais favorável então faz com que a minha curva de capital ela seja bem bem, assim, não muito grande expressiva, mas seja algo algo consistente, tranquilo sabe, então no longo prazo é sempre bom tá, agradeço muito por você estar assistindo aqui e agradeço também por assistir até o final. Obrigado.